Oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira Animania e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o nosso Cão Coronavírus. É uma peça que a gente fez, a gente elaborou para o pessoal do grupo temático, né? É uma peça que vai entrar agora em votação para o mês de maio, né? E se ela for a mais votada, a escolhida pelo pessoal, será o molde do mês de maio. Olha só que maravilha de peça que é.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 vocês por lá. Tem o meu Instagram também, gente. É só procurar. Sheila Ferreira Animania, tá bom? Vamos lá fazer a nossa peça, então. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Então tá aqui os materiais que a gente vai usar pra fazer o nosso cão urona né? Nossa fantasia de cão urona de, de coronavírus Para os nossos bebês de quatro patas Você vai precisar Botãozinhos Rita, tá? Vai precisar De um filete De um de comprimento Esse aqui eu tô usando plush, tá? Mas você pode tá usando A ribana, tá? Um de comprimento e quatro de largura, tá? Plush vermelho Esse molde aqui duas vezes Da linguinha, tá? Um plush, aqui eu tô usando a metalacê de plush, tá? Metalacê de plush, pra ficar mais durinho os nossos espinhos, né? As nossas escamas Então, esse molde aqui você vai cortar ah, seis vezes, tá? É um metalacê, um plush, mais, um verde mais escuro do que o nosso verdinho da roupa, tá? É um plush, é metalacê de plush, o nome desse aqui, tá? Então, é seis vezes esse aqui esse aqui é o nosso forro do capuz, é plush, tá? Duas vezes O nosso capuz a ah, 3, que é o nosso molde 3 do capuz principal Esse é o nosso molde 1 um do capuz principal E esse é o nosso molde 2 do capuz principal, tá? Esse capuz, esses moldes, eles vão ficar assim, né? Eles vão ficar assim Tá? Então, aqui, você borda o olhinho, né? Os olhinhos dele Você vai receber esse bordado em pés, tá? Caso você não tenha a máquina de bordar, né? Ou não queira mandar bordar em outro lugar Você vai receber o, o bordado tudo direitinho Mas também vai receber ele nos, nas folhas junto com o molde, tá? Tá? para você imprimir também, caso você queira pintar Então, esse molde aqui que você vai colocar o olhinho Você vai cortar uma vez dobrada, tá? Que é o capuz 3, uma vez dobrada Capuz 2, duas vezes Capuz 1, um, duas vezes, ok? Esse aqui é o filete da frente, duas vezes, tá? Manga, duas vezes Frente, duas vezes Costas uma vez dobrado, ok? Então, esses são os moldes que a gente vai precisar para fazer o nosso cão coronavírus, ok, gente? Então, é isso que você vai precisar para fazer a nossa fantasia coronavírus. Vamos começar com as nossas escamas aqui, tá? E a nossa língua. O que, que a gente vai fazer aqui? A gente vai dobrar aqui no meio e passar uma costura aqui tá ó vai dobrar aqui e passar uma costura aqui ok vamos lá então A gente costurou tudo, a gente vai cortar no meio, tá? Esses seis vão se transformar em doze. Bem no meio, tá? Aqui. Agora, a gente vai passar a costura aqui, tá? A gente vai colocar eles assim, tá? Ó, costura aqui e vai passar uma costura aqui ok eles estão assim então você vai colocar esse, essa costura aqui para frente aqui no meio assim e passar a costura aqui Thank <laughs> you. Feito isso, a gente vai virar todos eles, tá? Por ser de metal AC, não precisa a gente colocar a manta acrílica, pode deixar assim, tá? Se você for fazer com outro tecido, você coloca um pouquinho de manta acrílica, né? Se, vo... Se você for fazer com outro tecido, você coloca um pouquinho de manta acrílica. Só um pouquinho, só para deixar ele de pezinho, tá? Mas é isso aqui. Agora, a gente vai fazer a linguinha, tá? Ó, vamos passar uma costura aqui, né? E virar a peça. que a gente vai virar, viramos a peça, vamos preespontar aqui assim para dar um formato de língua, né, e fazer uma costura aqui assim, ok? isso, a gente vai dar uma costura aqui Ficou assim Reserva também Agora vamos pegar Aquela nossa parte Do capuz Que tem o um olhinho Essa aqui A gente sabe Que essa parte aqui tá? Essa parte pontuda aqui é a nossa frente, né? É onde a gente vai colocar a nossa língua, que vai ficar aqui, tá? Né? Então, aqui é a nossa língua, tá? Ela vai ficar assim, ok? E aqui é onde vai os nossos... Os nossos espinhos, né? Então a gente vai colocar um aqui, tá? Um aqui, um aqui. Vai repartir bem, tá? Outro aqui, outro aqui. E um aqui no meio. São cinco aqui. Entenderam? Aqui, aqui, aqui e um no meio. A gente vai colocar eles aqui. Vamos colocar um alfinete neles para eles não se mexerem daqui, né? Pronto, colocamos o alfinete. Agora, a gente vai pregando eles aqui, tá? Bora lá. Com o já tiramos o alfinete. Vamos ao outro. Esse aqui, a gente já colocou, ok? Reserva, por enquanto, esse aqui. Vamos pegar o outro, tá? Né? Não é esse, é esse aqui. Vamos pegar esse aqui e vamos... Juntar ele. Vocês estão vendo que aqui tem um arredondamento, né? Ó, no molde essa parte aqui. Aqui a gente vai colocar um, tá? Entre um e outro, a gente vai colocar um aqui. Juntando assim as duas peças. OK? Vamos... A gente sabe que os nossos moldes conversam com a gente, né, gente? Os moldes de animania conversam com a gente, ó. Três aqui, quer dizer que esse molde três aqui que a gente acabou de fazer, esse aqui da língua, da linguinha do olhinho, ele vai desse lado aqui. E aqui vai o molde um do capuz, que é esse aqui, tá? Então, desse lado aqui é o nosso molde três. Então, a gente já vai pegar... O nosso molde 2 no nosso molde 3, tá? Então, aqui é o um meio, né? A gente sabe o que aqui é o um meio. Então, aqui, a gente vai colocar aqui e já vai vir pregando o nosso molde 2 aqui no nosso molde 3. Se você se sentir mais seguro, segura, seguro, você coloca um alfinete aqui para prender, para você saber que é o teu meio. E vamos pegar um molde no outro aqui uma peça na outra ok bora lá então deu para entender né gente então estamos pregando o nosso capuz um molde 3 no um molde dois ok Tiramos o nosso alfinete. Não esqueçam de tirar o alfinete. Ficou assim. Agora, vamos colocar as outras escamas. Aqui, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui, pessoal. Aqui, a gente já colocou escama aqui. Então, a gente vai colocar no meio, dessa, entre essa e essa, aqui no meio. Ok? Ó, entre essa e essa no meio. Entre essa e essa aqui no meio. Entre essa e essa aqui no meio. E entre essa e essa aqui no meio. Deu pra entender? Ó, no meio das duas sempre. Aqui, então, desse lado aqui vai... Quatro escamas, tá? Cinco a primeira vez, um aqui no meio e quatro aqui, tá? Então, é isso aqui que a gente vai fazer, ok? Querem colocar alfinete? Colocamos alfinete pra segurar. Então, deu pra entender? Sempre no meio desses, desses outros aqui, ok? Bora lá, então. assim assim, ó Deixei ele aqui por enquanto Vamos pegar o nosso capuz 3 Esse aqui Esse capuz 3 já diz aonde, né? O molde 2 aqui Que é esse aqui, né? Então a gente já sabe Nem precisaria estar tá falando nada ali, né? Então, avesso com avesso, direito com direito, tá? Então, aqui, a gente vai colocar os outros dois, tá? Que é um aqui e outro aqui, ok? Aqui, tá? Um aqui e outro aqui. A gente vai pregar aqui. E agora, vamos pegar avesso com avesso, direito com direito, e pegar uma peça na outra aqui. Bora lá. assim. Agora a gente vai costura aqui, a gente vai pregar aqui, ó. Nesse molde, nessa peça aqui, tá? Aqui é a costura do meio. Aqui é o nosso meio. Então a gente vai colocar a costura aqui, ó. Direito com direito aqui, ó. Vamos colocar um alfinete, um nosso alfinete, né, pra gente juntar aqui certinho. Ó. Pronto, não sai mais do lugar Agora a gente vem arrumando aqui e pregando aqui, tá? E assim a gente vai pregando os dois lados, vamos lá Essa é a parte mais complicadinha dessa nossa peça, Tá? Aqui você arruma, tá? Vai arrumando tirar o nosso alfinete é nossa o nosso gorro tá pronto então, tirar esse assim. esse fio daqui olha só ok reserva aqui vamos pegar o forro esse molde aqui avesso com avesso, direito com direito vamos juntar os dois aqui, tá? Vamos passar uma costura aqui, juntando as duas peças, tá? Só costurar aqui, juntando as duas peças, ok? Bora lá, então. vira, ficou assim, vamos pegar a nossa peça aqui, tá? Que nós fizemos, aqui é o nosso meio, aqui na língua, no meio da língua aqui é o nosso meio. Vamos juntar com o nosso forro, tá? Direito com direito, avesso com avesso. E aqui a gente vai passar uma costura aqui, tá? Fora, fora, aqui, tá? Por tudo. Só deixar embaixo pra gente virar a nossa peça. Bora lá! Estamos trabalhando com plush. Aqui a gente vira a nossa peça. Ficou assim. Agora, a gente vai prespontar a nossa peça. Aqui, eu marquei com a caneta pra fazer o, o bordado, né? Certinho, mas essa caneta é aquela que sai depois. Quando esquenta, ela sai. Quando a gente passa o ferro, o lava, né? Ela já sai. Então, agora a gente vai prespontar, tá? E já vai aproveitar e passar uma costura de segurança aqui embaixo, ok? Espontamos, agora vamos passar uma costura de segurança aqui, tá? Lembrando que aqui, gente, ó, essa parte aqui é o nosso meio do, do capuz, né? Então, a gente vai pegar essa costura aqui do meio do nosso capuz e colocar na costura do meio do nosso forro, tá? Vai dar certinho, ok? Bora lá, então. aqui, então tá aqui pronto o nosso capuz, a nossa cabeça do, do cão urona, né? O, o vírus mais bonitinho que você vai ver, né? Porque é uma forma da gente tá ah, deixando um pouco mais leve a situação que a gente tá vivendo, né gente? Então eu achei interessante trazer pra vocês isso, tá? Ficou assim, tá? Peguei algumas fotos, né? Eu fui estudar qual era a forma do bichinho. Peguei algumas fotos e fiz isso aqui. Agora, a gente vai fazer o corpo, tá? Então, ficou assim. Esse aqui tu reserva. Agora, a gente vai fazer o corpo. Bora lá, então. Uma parte mais difícil a gente já fez. Vamos pegar a nossa manga. as nossas mangas manga raglan, ok? Vamos pegar o nosso filete, aquele filete que eu falei para vocês que eu cortei quatro, né, de largura e um metro de comprimento. Vamos dobrar assim, tá? E vamos vamos dobrar ele no meio aqui e vamos pegar a nossa manga e passar aqui. Ok? Deu pra entender? Né? Então, bora lá. Então, é um método fácil, ó. Esse meu, esse, esse meu plus ele estica, ó. Ele tem bastante elasticidade. Ele é ótimo, é gostoso. Então, ele estica, por isso eu não tô usando ribana. Não achei necessidade, tá? Então, o plush, quando vocês forem cortar, vocês sigam a trama dele, tá? Pra ele dar certinho, pra ele não esticar, né? Do lado errado. Então, a trama dele tem que correr pra cá. Tá bom? Quando vocês forem cortar o plush, pega essa dica aí. Sigam a trama. O plush não pode cortar a atravessada. É igual lã, né, gente? Então, você dá uma leve puxada aqui na tua ribana ou no teu plush. No meu caso aqui, eu tô usando o plush. Só para ele dar um uma franzida, um pouca franzida na manga passar aqui mesma coisa com a outra uma peça quentinha tá gente agora para o inverno é uma boa pedida como eu venho falando para vocês no inverno vende muito roupas pet então essa peça aqui é ótima e você vai vender muito ela não é uma peça só para book Ela é uma peça para usar mesmo, tá? Para aquecer o teu bebê Além de, de ser engraçadinha para você fazer os teus stories, né? Não só isso, né? É uma peça para você a, aquecer o teu bebê mesmo, né? Então, ficou assim, ó A gente vai até na overlock dar uma limpeza aqui, Tá? Se você não tiver overlock, você passa uma zigue-zague, né? Ou fazer uma costura francesa pra esconder aqui essa costura, tá bom? Eu já volto Tanto aqui, passamos a nossa costura aqui Vamos separar uma da outra Então, a nossa manga tá pronta, tá? Ficou assim Reserva Vamos pegar a nossa frente agora frente é assim tá as nossas frentes vamos pegar os nossos filetes da frente vamos dobrar ele assim tá e vamos pegar aqui na frente tá Assim, ok? Passar uma costura aqui, pegando aqui, ele aqui. Bora lá. Sem puxar, tá? Sem... Assim. Só para pegar nele. forma alguma, você pode cortar ele atravessado ele tem que estar tá cortado certinho pra ele não esticar, tá? ele é plush, então você tem que cortar com a trama pra cá, tá? porque se você for cortar com ele pra cá, ele vai esticar ó, na hora que você for pegar, então você ele tem que cortar ele certinho com a trama pra cá, ok? mesma coisa com a per com a a frente, as costas, tá? Então, vamos pegar aqui Ficou assim, a gente vai até na overlock passar uma costura aqui também já volta, ok? Então tá aqui. pegar os nossos bilhetes na nossa frente. Reserva também. Vamos pegar as nossas costas agora. Pegamos as nossas costas. Vamos pegar as nossas mangas que a gente tinha reservado Vamos pregar as nossas mangas nas nossas, nas nossas costas Lembrando que as mangas têm frente e costa, né? A parte mais curvada, essa aqui é frente Mais reta, mais levantada aqui, costas, ok? Então, vamos lá Mais curvada, frente mais reta, costas. Vamos pegar as costas aqui, ok? Bora lá. Mesma coisa aqui pegar as nossas costas aqui as agora vamos pegar a nossa frente Vamos pregar as nossas frentes. Então, aqui, frente, aqui, frente. A gente vai pegar aqui, ok? Bora lá, então. Agora, a gente vai passar o overlock aqui, né? Se você não tem o overlock, você pode passar a zigue-zague a gente vai passar lá no overlock Passar o overlock aqui onde a gente pregou as mangas E já volto pra mostrar pra vocês, ok? Então, ficou assim Olha só Agora, a gente vai pegar os lados e as mangas, né? Vamos pegar a costura com costura aqui nas mangas, ó Costura com costura aqui, costura com costura aqui e aqui até aqui embaixo, ok? Bora lá, então. vamos até na no overlock novamente pra gente passar o overlock aqui dos lados tá já voltamos então ficou assim agora a gente vai juntar aqui costura com costura aqui das costas e fazer um pique aqui tá a gente saber que aqui é o nosso meio vamos pegar nosso capuz como vocês viram aqui eu dei uma limpeza no overlock né aqui embaixo né a gente sabe que aqui é o nosso meio do capuz Aqui é o meio do capuz então, a gente vai pegar esse meio do capuz Assim, tá? Virado essa parte aqui pra cá E vai colocar esse meio do capuz ali no pique Que a gente acabou de fazer, tá? Vamos colocar um alfinete ele não mexer Aqui E aqui a gente vai vir com o capuz até aqui, ó Aqui nesse nosso filete aqui A gente vai virar aqui pra abraçar o nosso capuz Entenderam? Meio do capuz Capuz pra baixo Essa parte aqui pra baixo Meio do capuz, meio das costas Colocamos um alfinete Aqui a gente vem com o capuz até aqui e abraça com o filete aqui. Aqui até aqui com o capuz e abraça com o filete pra cá. Ok? Meio do capuz, meio das costas. Capuz até aqui, abraça com o filete. Capuz, capuz até aqui, abraça com o filete. Ok? Bora lá, então. a gente vai até lá no overlock né, de volta e vamos passar uma limpeza aqui no overlock, né Para dar acabamento se você não tiver overlock, você tira o excesso aqui e passa uma zigue-zague ok? eu vou no overlock já volto passado o overlock a gente vai virar o nosso filete aqui viramos esse aqui também ou assim é a nossa peça. Ok? Agora, a gente vai pegar o nosso filete aqui, tá? O nosso filete que sobrou. É esse aqui. Vamos dobrar aqui pra dentro, pra dar acabamento, e dobrar pra cima. Vai ficar assim, tá? A gente vai pegar aqui, tá? O nosso filete. E vai colocar aqui, ó. Aqui acaba o nosso filete. A gente vai colocar o nosso filete de acabamento ou a tua ribana aqui. Eu tô usando o plush, mas você pode tá usando o ribana, né? Aqui. Aí a gente vai dobrar o nosso filete da frente para cima do nosso acabamento aqui. Do nosso filete de acabamento. Da mesma forma que a gente fez com o nosso capuz, pra dar um acabamento legal, tá, gente? Ó, ó, nosso filete aqui, é o nosso filete da frente, nosso filete da frente. Chegou aqui, a gente vai dobrar aqui pra cima e vai vir pregando, né, ele até aqui. Chegou aqui, a gente vai cortar o excesso, fazer aquela dobrinha pra dentro e abraçar com o filete aqui também, Ok? Bora lá, então. Dá uma leve puxada, tá? No filete, dá uma leve puxada aqui leite aqui, tá? Se você estiver usando ribana, na ribana. Ok? Eu comprei um metro desse tecido. Deu pra fazer três fantasias dessa no tamanho. Três fantasias dessa. Eu comprei um metro desse tecido, tá? Desse plush. Deu pra fazer três fantasias. Duas tamanho 3 e uma tamanho 2, ok? então vocês façam as contas de vocês aí. eu paguei cinquenta e nove real era o quilo, um quilo da ela rende dois metros, então eu comprei meio quilo que dá que deu um metro, tá? Tamanho 3 você pode vender a 50 reais tá porque tem sua mão de obra tem aqui eu cortei o excesso tá ó dobro pra dentro e aqui eu abraço meu filete lembra que eu falei pra vocês Vou cortar a linha aqui que tá me atrapalhando então Cortei o excesso, dobrei pra dentro, né, pra dar acabamento, vim até aqui no meu filete, né, dei um... Deixo ele meio esticadinho um pouquinho, veio até aqui no meu filete e abraço o meu filete da frente aqui no meu filete de acabamento, ok? É isso que você tem que fazer. Essa rápida e fácil de fazer, tá? Então, aqui, né? A gente colocou o nosso acabamento aqui. Agora a gente vai dar um overlock, né? Pra dar o um acabamento final aqui. Eu já trago pra vocês Vocês podem fazer com zigue-zague Ou a costura francesa, tá? Já trago pra mostrar pra vocês Pra gente finalizar a nossa peça Ok? Colocando o um botãozinho Tá bom? Já volto Então, aqui, passamos a overlock, né? Agora a gente vai virar Aqui o nosso filete Da frente E a nossa peça ficou assim Você pode tá... Passando Presponto, né? Prespontando a peça Não é necessário Mas se você quiser um acabamento melhor Você pode prespontar toda a costura aqui Mas eu não acho necessário Ou assim a nossa peça, olha só Agora a gente vai colocar botãozinho aqui para terminar a nossa peça Fofinho, né, gente? Olha só Manguinha Raglan veste muito bem, né? É um casaquinho charmoso, é um casaquinho show de bola. Né? Um casaco quentinho, gostosinho, maravilhoso. Vou colocar o botão e já volto pra mostrar pra você como que ficou essa peça terminada, ok? Já voltamos. Então, tá aqui a nossa fantasia do Cão pronta, gente, olha só casaquinho maravilhoso não é uma peça só pra tirar foto, né? é uma peça funcional com certeza vocês vão vender muito, tá? ficou assim a nossa peça, né? é uma exclusividade animania pet, olha só que maravilha que peça linda, que peça maravilhosa, né? Tenho certeza que vocês vão amar essa peça, vocês vão vender muito, tá? Agora, no inverno, vai fazer muito sucesso, muito sucesso. Olha de engraçadinha para fazer aquela foto legal, aquela foto show de bola pro, pros stories, né? Do Instagram, Facebook, ainda é uma peça funcional pro dia-a-dia, -dia, né? que vai aquecer muito bem o seu cãozinho né o seu cliente então com certeza você vai vender muito então essa peça vai entrar em votação lá no grupo temático para o mês de maio se ela for a mais votada será o molde do mês olha só maravilha né então pessoal o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Eu amei fazer essa fantasia para vocês, elaborar essa fantasia para vocês, trazer o vídeo para vocês. Eu amei o resultado. Então. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso Então bora fazer muitas peças pet Bora fazer muitas fantasias Bora caprichar no look aí, look de inverno Bora caprichar nas fotos, né? Bora anunciar muito aí E fazer muito sucesso Tá bom, gente? Beijinhos pra vocês que torcem por mim Tchau, tchau, até a próxima Fiquem com Deus Beijos, tchau, tchau, tchau